Gostava de convidar a senhora Fernanda Almeida, a irmã mais velha de Gaia, em representação dos irmãos. Mensagem dos irmãos Querido irmão Edson O senhor concedeu-nos a honra de partilhar o mesmo sangue A mesma família, a mesma casa Somos gratos por essa dádiva Nenhum de nós sequer suspeitava que a, luz, que a luz do teu nome Seria iluminar as escuras cavernas dos nossos corações e mentes Libertar um país do seu maior inimigo, o medo. Mano Edson, tu eras alegre, inteligente, carinhoso. A dor que sentimos só é amenizada pelas lindas palavras recordações que sentimos e que temos nos nossos corações o perfume da tua existência nos traz nos traz o nosso poeta feroz nosso irmão corajoso nossa fonte de inspiração Baixa, cresceste na baixa e te entregaste ao mundo. Eterna saudade dos teus irmãos Fernanda, Elda, e Jéssica. <risos> Muito obrigado, Fernanda, Elder, Jéssica. De seguida, tenho a elevadíssima honra de convidar as filhas de Azagaia, Mutema e Wanile. mensagem das filhas Pai, muito obrigado por tudo que pai fez por nós. Obrigado pelos ensinamentos, por sempre ter garantido a nossa segurança, a nossa felicidade e a nossa saúde. Pai foi uma pessoa incrível, inteligente e atenciosa. Pai nos ensinou a sermos fortes e acima de tudo, Tementes a Deus, obrigada pelo, pelos momentos juntos, que foram sublimes e simplesmente fantásticos. Pai, o nosso amor por ti é muito grande, nem que usássemos todas, mas todas as palavras do mundo não serviriam para descrever o amor que sentimos por ti, Pai. Nós temos muito, mas muito orgulho da pessoa que Pai foi. Pai conseguiu o respeito e a admiração de todos, não só de nós, os familiares, mas também do povo moçambicano. Nós honraremos a sua alma, os seus ensinamentos e os seus valores. A dor, a dor é enorme, a saúde, a saudade é eterna. Pai estará para sempre nos nossos corações, mesmo que não. Muito obrigado, Motema um e o Anil. Em seguida, uh, gostava de convidar uh, o senhor Jorge Rungo, tratado por tio Rungo. Ele